Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 101 melhores cartões de crédito do país. Pela primeira vez no nosso canal, o ranking dos 101 melhores cartões de crédito do nosso país. O nosso canal tem o orgulho de trazer para vocês aí esse ranking, né? dos cartões supremo e não supremo, podendo chegar até o nível Gold, estando entre os 101 melhores cartões do país. E no vídeo de hoje, nós vamos trazer os 20 melhores cartões de crédito do país. No próximo vídeo, mais 20, mais 20, mais 20 e mais 21, para completar aí os 101 melhores cartões de crédito do nosso país. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos começar do primeiro, né? Vamos trazer aí o, os primeiros 20 melhores e depois a gente vai trazendo os demais aí. Em primeiro lugar, o Visa Infinity Ducks. O cartão é feito de metal pelo BRB. A anuidade do cartão é R$ 1.500,00. Os pontos do cartão nunca expiram. 5 pontos nacionais, 7 pontos internacionais. 3 pontos a cada real gasto no programa Curta aí. lá é VIP do Lounge Key limitado para o titular, adicionais e convidados são três convidados por visita, Priority Pass ilimitado para o titular, adicionais e também três convidados por visita, Dragon Pass ilimitado para o titular, adicionais e três convidados por visita, BRB CoWork Congonhas, Rio de Janeiro e também Salas VIPs BRB Club em Brasília é ilimitado para o titular, adicionais e três convidados por visita. Além disso, o cartão te dá 10 mil bônus de entrada no uso do cartão pela primeira vez. A anuidade é isenta a partir de 75% de gastos, entre 15.000 a R$ 19.999,99. ,99, e é grátis a partir de R$ 20.000 ou mais, o primeiro ano a anuidade é gratuita. Oito cartões adicionais grátis no primeiro ano e 50% nos demais anos. Já o Visa Infinity Ducks Eurobank pega o segundo lugar, a anuidade R$ 1.500 Acúmulo de pontos, 5 pontos nacional e internacional. No primeiro ano é 5 pontos, já no segundo ano é 4 pontos a cada dólar gasto. 3 pontos a cada real gasto no curta aí. Validade dos pontos, nunca expira. Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass ilimitado para o titular, adicionais e 3 convidados por visita. Sala VIP BRB Cowork, Congonhas, Rio de Janeiro e Sala VIP Club. Também ilimitados com três visitas por convidado. Tá? Bônus de 250 mil pontos na compra de um zero quilômetro Eurobike ou 5 mil pontos na compra de uma moto Eurobike. Anuidade isenta com 50 ou 100% da anuidade. 8 cartões adicionais grátis no primeiro ano e 50% de desconto nos demais anos. Em terceiro lugar, vem o Visa Infinity A Eterno do Bradesco. Informamos hoje que o a Eterno tem a anuidade alterada a partir de abril agora. O a Eterno vai ter uma anuidade alterada, tá? A anuidade será 1848 para o Visa Infinity A Eterno, tá ok? Nesse momento a anuidade é 1680. Acúmulo de pontos, 4 pontos por dólar gasto. Nunca expiram. A sala VIP, Lounge Key Dragon Pass Ilimitado para titular, adicionais e 12 convidados por ano. Salas Bradesco Lounge e parceiras com convidados, Amber Lounge e VIP Club, adicionais, 5 adicionais grátis. Banco do Brasil aparece em quarto lugar, o Visa Infinity Autos, anuidade 1.440, acúmulo de pontos, 4 pontos até 30 do 9, de 2023, depois será 2,5 a cada dólar gasto. No entanto, o Banco do Brasil sempre está prorrogando essa pontuação. A validade dos pontos nunca expiram. Salavip ilimitado, lounge kick e Dragon Pass ilimitado com convidados, ou seja, é titular adicionais e convidados ilimitados. Anuidade grátis a partir de R$ 25 mil reais por mês e 8 cartões adicionais grátis. Em quinto lugar, o Santander Unlimited Visa Infinity, anuidade 1290. Acúmulo de pontos, 2.6 pontos nacional e 3 pontos internacional por dólar gasto. Qualidade dos pontos, nunca expiram. Salavip Dragon Pass, ilimitado, com 8 convidados por ano. Anuidade grátis, para gastos acima de 20 mil reais por mês. 7 cartões adicionais grátis. Sexto lugar, Santander Unlimited Mastercard Black, 1290 anuidade. Acúmulo de pontos 2,6 nacional e 3 pontos internacional. Validade dos pontos nunca expiram. Sala VIP do Lounge Key ilimitado com 8 convidados por ano. Mastercard Black Guarulhos ilimitado também para este cartão. Anuidade grátis para compras acima de 20 mil reais e 7 cartões grátis é, incluso no cartão Black do Santander. E você isenta anuidade a partir de 20 mil reais. Com tá? a dupla oferta Black Infinite, os gastos, concentrando no Black. 20 mil por mês, isenta as duas anuidades. Em sétimo lugar, o Itaú Personalité, deu One ou Private, tá? Anuidade, R$ mil reais. Acúmulo de pontos, 3 pontos nacional, 3,5 internacional por dólar gasto. Validade dos pontos, nunca expiram. Sala VIP Lounge aqui, ilimitado. Mastercard é, Black, ilimitado também. Exclusivo para clientes, Personalité ou Private. Adicionais, 6 adicionais grátis. O The Assist, Personalité no The One, que é um, um benefício exclusivo do cartão aí top. Em oitavo lugar, o Santander América Express Centurion, anuidade de 10 mil reais. Acúmulo de pontos de 0 a 3,8 pontos por dólar validade, nunca expiram. Sala VIP Priority tivesse ilimitado com 7 convidados por visita. Sala América Express Centurion ilimitada. Sala Delta voando na companhia. Regras de pontos. 550 mil pontos ao gastar 720 mil pontos ao ano. 800 mil pontos ao gastar 1,32 milhão ao ano. E 1 milhão de pontos ao gastar 1,92 milhão ao ano. Status elite, locadora, pontos, é, pode ser resgatado no Esfera o Membership Rewards. Adicionais, 7 adicionais grátis, tá certo? Nono lugar, o Micred Visa Infinite Anuidade 930. Acúmulo de pontos 2,2 a 2,5 pontos para gasto a partir de 15 mil reais. É a validade dos pontos 3 anos. É uma VIP Lounge aqui, Dragon Pass Ilimitado, com um convidado por visita. Depende da cooperativa, você pode ter isenção de 25%, 50%, 75% e 100%, certo? Em décimo lugar, a Cooperativa Uniprime Mastercard Black, anuidade 720, acúmulo de pontos 2,2 pontos por dólar gasto no crédito e 0,7% no débito. Validade dos pontos expiram em 24 meses, 2 anos. Salavip Lounge Key ilimitado com 3 convidados por visita. Mastercard Black ilimitado também. Anuidade grátis com gastos a partir de 20% do limite do seu cartão no mês. Até agora, chegamos no ranking dos 10 maiores cartões. Observem que os cartões como América Express, Porto Seguro, Cicobi, Black Merit, Cicred, perderam posição no ranking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 Importantes que só os membros têm também isso mostra para nós que, se essas cooperativas e esses bancos que perderam posição não melhorarem os seus benefícios, vão perder ainda mais porque começa a subir novos cartões que têm crescimento de benefícios, como o caixa econômica, elo diners e também o, o décimo primeiro lugar. Agora para o Visa Infinity tudo azul, vamos na classificação. Em décimo primeiro lugar, Visa Infinity tudo azul, anuidade. R$ acúmulo de pontos, 3 pontos nacional, 3,5% internacional, por dólar gasto. Company on Pass, né? Então esses pontos de 3 e 3,5%, considera a Company on Pass, que é para você ganhar duas passagens grátis através do Visa Infinite Azul, batendo a meta de 50 mil pontos qualificados, tá? 5,25 pontos internacional e 4,5 pontos nacional até 31 de março de 2023, caso não prorrogue, Tá? Acelerador de pontos 2% ajuda nos pontos do Companhão Pass, dobra a pontuação. Pontos vão direto para o programa do Azul. Os pontos nunca expiram. 50 mil de gastos qualificados, duas passagens de espelho grátis, uma nacional e uma internacional ou duas nacionais. Sala Dragon Pass, dois acessos por ano por cada cartão, seis adicionais grátis também, com dois acessos cada. Sala VIP Azul Internacional e BRB Co Work bonhas voando com a companhia também, tem acesso à sala Anuidade grátis para gastos acima de 20 mil por mês e ainda você pode ganhar 60 mil pontos bônus gastando 20 mil por mês em 3 meses seguidos, tá? Status Tudo Azul, Diamante 20 mil pontos qualificados é igual a uma passagem nacional grátis. Passagem para convidados e upgrade de cabine. Duas diárias de aluguel de carro na Unidas e seis cartões adicionais grátis. Em 12º lugar, o Cicobi Mastercard Black Merit. Anuidade de 770. Acúmulo de pontos: 2,2 pontos por dólar gasto. Validade dos pontos: 2 anos, 24 meses. Sala VIP Lounge Key, limitado para o titular, adicionais e convidados. Mastercard Black Guarulhos, Sala VIP 1 e 2, limitado também. Cartão não está disponível em todas as cooperativas. Fique atento caso queira um cartão como esse. Converse antes na sua cooperativa. Em 13 lugar: o Sicredi Mastercard Black. Anuidade de 750, acúmulo de pontos, 2 pontos a cada dólar gasto. Validade dos pontos, expiram em 2 anos. Acesso ilimitado à sala VIP, Lounge Key, através do titular do cartão, os adicionais e 100% dos convidados. Mastercard Black Guarulhos ilimitado também. Em 14º lugar fica por conta da Porto Seguro Visa Infinity. A Porto Seguro Visa Infinity tem um acúmulo de pontos de 2 a 3 pontos por dólar gasto, e 3 pontos para compras internacionais. 2,2 pontos para gastos mensais é, nacionais a partir de R$ e 2 pontos para gastos nacionais iguais ou inferiores a R$ Os pontos dos cartões Infinity Black não expiram. 3 pontos para compras nacionais, 2,2 pontos para gastos nacionais a partir de R$ e 2 pontos para gastos nacionais iguais ou inferiores a R$ reais Os pontos da Porto Seguro nunca expiram. Salavip Priority Pass Lounge Key ou Dragon Pass, 10 acessos por ano. BRB co Congonhas também te dá acesso. Anuidade grátis para gastos a partir de R$ 18 mil por fatura por mês é, ou R$ 100 mil em investimentos na Porto. 3 cartões adicionais grátis. Em 15º lugar, Caixa Elo Diners da Caixa Econômica Federal, anuidade R$ 1.100. Acúmulo de pontos, 2,5 pontos nacional e 3,5 pontos internacional. É a nova pontuação do cartão. Os pontos nunca expiram. VIP Priority Pass, 8 acessos por ano. E sala VIP de em Congonhas, ilimitado com um convidado. Valor da unidade grátis de volta em crédito na fatura, gastando a partir de R$ 10 mil por mês. Chip de viagem grátis e transfero urbano grátis também. Em 16 lugar, Porto Seguro Mastercard Black. Anuidade R$ 1.500. Acúmulo de pontos de 2 a 3 pontos por dólar gasto. 3 pontos para compras internacionais. 2,2 pontos para gastos mensais nacionais. A partir de 6.001 e 2 pontos para gastos nacionais iguais ou inferiores a 6.000. Tá? Então, pontuação um de 3, 2,2 e 2 pontos. São três tipos de pontos que a Porto tem. Os pontos nunca expiram. Salavip Lounge que 10 acessos por ano. E BRB Cowork também ilimitado, tá? Anuidade grátis para gastos acima de R$ 18 mil por mês ou 100 mil investimentos na Porto e três cartões adicionais. Em 17 lugar, Bradesco Elo Diners Club, anuidade R$ acúmulo de pontos: 2,2 pontos para gastos nacionais e 3,3% para gastos internacionais. Pontos nunca expiram. Sala VIP Priority Pass, 8 acessos por ano. Sala Bradesco Lounge com um convidado. Salas Advantage ilimitado com um convidado. Sala Ambar ilimitado com um convidado. E sala VIP Club ilimitado com um convidado. Anuidade grátis para gastos acima de 10 mil por mês na versão Prime. ou um milhão de investimentos para isenção 100%. Tipo de viagem, transfer urbano grátis. 18º lugar fica por conta do Ourocard Elo Diners Club. Anuidade R$ 1.150. Acúmulo de pontos 2,3% nacional e 3,3% internacional. Pontos nunca expiram. Sala VIP Priority Pass, 8 acessos por ano. E Advantage, em Congonha, ilimitado com um convidado. Anuidade grátis para gasto a partir de R$ 15 mil por mês, chip de viagem e urbano. Em 19 nono lugar, Itaú Private Visa Infinity. Anuidade é zero. Zero anuidade para esse perfil de cliente. Acúmulo de pontos 2,5% nacional nacional. 3 pontos internacional pontos nunca expiram Salavip VIP Dragon Pass 10 acessos por ano exclusivo para clientes private 6 cartões adicionais grátis em 20 lugar fica por conta do American Express The Platinum Car do Bradesco anuidade 1620 acúmulo de pontos 2,2 nacional e 3 pontos por dólar gasto internacional pontos nunca expiram Sala VIP Bradesco com um convidado, salas América Express Centurion, salas Delta voando na, na companhia, salas parceiras Ambar Lounge e Bradesco Lounge, VIP Club Lounge ilimitado com um convidado. Versão Metal América Express te traz aí dois acessos ao Priority Pass na versão Metal do TPC. Dois cartões adicionais grátis, status elite, locadoras e veículos e redes de hotéis. Ficamos, então, com os 20 maiores cartões atualizados em 2023. Um luxo, né? Se você tem um desses cartões, pode se sentir privilegiado em ter um cartão como esse entre os 20 maiores. Observe você que o American Express, que era um cartão top, ficava entre os 10 maiores. Agora ele aparece quase na, na, saindo dos 20 maiores cartões, na vigésima posição, quase dando adeus aí à posição de vigésimo, né? O Santander nem pegou o vigésimo, está em vigésimo primeiro, né? Será o próximo vídeo que eu vou falar da continuidade dos 20 cartões a partir do vigésimo primeiro, tá certo? Espero que vocês tenham gostado até aqui do ranking dos 20 maiores cartões do país. Vamos para os abraços, então. Rodrigo Fitt, um grande abraço. Tiago Chagas, um grande abraço. Sil Santos, um grande abraço, minha linda. Paiva Júnior, meu irmão, um grande abraço. Alex Souza, SP, um grande abraço. Rafael Holanda, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.